O Catar se tornou um dos destinos mais procurados pelos turistas brasileiros. Esse pequeno país do Oriente Médio conta com inúmeras atrações que atraem os mais variados perfis de viajantes, além de ostentar uma natureza exuberante e uma cultura riquíssima de tradições e costumes. Para mostrar como o Catar é surpreendente e por que se tornou um destino de viagem tão desejado no mundo todo, preparamos esse vídeo sobre 10 curiosidades incríveis sobre o país e o seu povo país aonde irá sediar a copa do mundo de 2022, mas antes se você não for inscrito no canal se inscreva e deixe seu like e vamos embora para o vídeo Décima curiosidade, o Qatar é considerado o país mais seguro do mundo. O Qatar é um dos países com menos risco de incidentes relacionados a desastres naturais. Isso ocorre devido a sua posição privilegiada e protegida pelo Golfo Pérsico e por outros aspectos da geografia do país. Muito louco, não é mesmo? Quem é aí mais não queria morar em um país seguro? Nona curiosidade, as casas tradicionais no Qatar são amarelas. No Qatar, as casas tradicionais de pessoas de origem catari são pintadas com tons de amarelo a explicação para isso é que alguns costumes árabes remetem as cores à essência do pequeno mirado o deserto essas construções costumam ser bem amplas e ficam nos subúrbios de doha e de outras cidades do país já no coração da capital principal centro econômico do catar a arquitetura é marcada por arranha céus modernos e edifícios luxuosos entre hotéis e grandes prédios comerciais agora quando você fizer uma viagem para o catar você não terá dúvidas do porquê as casas serem todas amarelas não é mesmo oitava curiosidade o o waqif é o representante máximo da cultura do catar é isso mesmo essa palavra estranha suki waqif é uma das principais atrações de doha e sem dúvidas um dos lugares mais interessantes de todo o país nesse mercado típico que preservou costumes histórias e tradições é possível ainda que hoje encontrar o que há de mais original na cultura catari porém a cultura a mosca nos corredores do mercado não é a principal curiosidade do local, esse mérito vai para a história por trás do nome do mercado, o Akif significa em pé, acredita-se que o local recebeu esse nome por causa das constantes inundações do espaço pela água do mar, o que obrigava os mercadores a trabalharem sempre em pé. Sétima curiosidade, o árabe é a língua oficial do Catar, além do alfabeto diferenciado, o que chama atenção nesse idioma é que os textos são escritos da direita para a esquerda, ao contrário do português. Realmente muito diferente do nosso país. Eu confesso que achei um pouco estranho. Sexta curiosidade, o Islã é a principal religião do Catar. O Islã é a religião oficial do país, seguida por quase 70% da população. No entanto, devido ao grande número de estrangeiros vivendo no Catar, também é possível encontrar uma parcela considerável de hindus, cristãos e budistas. A força da fé islâmica na cultura local pode ser notada no acervo do Of Islamic Art Que detém o maior acervo de arte islâmica do mundo e é uma das principais atrações da capital Doha. Realmente, Catar é um país com diversidade de religião, não é mesmo? Quinta curiosidade: Mais da metade da população do Catar é estrangeira. Outra curiosidade do Catar é que a sua população é dividida entre descendentes das antigas civilizações locais e estrangeiros de diversas outras origens. Isso torna o país o segundo principal destino em proporção de imigrantes no mundo todo. Atrás apenas da vizinha Arábia Saudita A maior parte dos estrangeiros Que vivem no Catar é indianos Seguidos de nepaleses E paquistaneses Estima-se que pelo menos 800 brasileiros Vivam no Catar e façam parte Dessa estatística A população é quase totalmente urbana E o IDH do Catar é considerado Um dos mais elevados do mundo Quarta curiosidade A história do Catar é milenar O Catar tem uma história muito longa Começa há 50 mil anos com os primeiros registros de ocupação humana na região. Ao longo dos séculos, o território esteve sob domínio de diversos povos, incluindo portugueses. Em 1915, com a divisão do Império Otomano, após a Primeira Guerra Mundial, os territórios catarinhos passaram a ser um protetorado britânico governado pela família Altani. Em 1915, o Catar se tornou definitivamente independente da coroa britânica e se transformou em um Estado soberano, rígido por uma monarquia. Terceira curiosidade, a origem do nome Catar. O nome Catar vem de Catar e segundo a tradição, refere-se à antiga cidade de Zubará, famosa por ter sido importante porto comercial na região. A primeira citação foi encontrada em um mapa de Ptolomeu e indicava justamente a localização do país, certamente muito antigo, não é mesmo? Segunda curiosidade, o Catar fica entre o mar e o deserto. Um dos principais atrativos de uma viagem para o Catar é admirar a natureza e a geografia inigualáveis do país, que fica entre o Golfo Pérsico e o enorme deserto de Koradit. Essa localização garante ao Catar paisagens deslubrantes e bem diversificadas, que vão desde o litoral com falécias e águas claras até dunas, piscinas naturais que parecem miragens em pleno deserto. Primeiríssima curiosidade. Estados Unidos, o país mais rico do mundo, você está enganado. O Catar é considerado o país mais rico do mundo. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o Catar é o país com o maior maior PIB per capita do mundo, o que coloca na primeira posição entre as nações mais ricas do planeta. Isso se reflete diretamente nos investimentos e na estrutura do país, especialmente na capital. Doha é a cidade repleta de construções modernas, luxuosas e com construções gigantescas que desafiam os limites da engenharia humana. E esse foi o vídeo sobre 10 curiosidades sobre o Qatar, país onde se adiará a Copa do Mundo de 2022. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e comente sobre qual curiosidade você achou mais diferente. Até o próximo vídeo.